fazer um slime de Halloween! Uh! Vamos tirar os óculos? Para os meninos verem que a gente somos! Ah! Hoje vamos fazer um slime de Halloween. Vamos fazer com um ingrediente surpresa! Não é? Que ninguém sabe, só no fim é que vamos saber, não é? Já temos a nossa cola no nosso caldeirão. E agora vamos colocar as duas colheres de maizena. Uh, cheira a maizena. Cheira a maizena? Ainda bem, isso não era os isso! metes os ossos, a A já está, já ia é esquentar. Olha, o que é que achas que está aqui dentro No ingrediente especial Secreto surpresa. É uma surpresa E acho que é uma coisa assustadora Achas que é assustadora É o Pantanas medo, uma colher de gel de banho é preciso precisa precisa é preciso precisa ajuda sim senhora precisa ter cuidado com a toalha que estás a trazer isso por cima. Queres a tinta roxa? Que vamos fazer hoje. É, <risos> Uma colher de. espuma de barbear. Espuma de barbear. Bem cheia. filha porque tu és pequenina e não chegas enquanto aqui mexe, não se esqueçam do nosso like não é filha e subscrever o nosso canal coco ai é nosso like temos que mexer bem agora senão dá é geneira Eu já devia ter trazido o borax Borax Agora vamos fazer a nossa tinta Não, eu fui, eu fui Já está aberta né? das cores do Halloween ah, Tu tens medo do Halloween? Sim. sim. A mãe tem medo é do Malomen. Sabes quem é o Malomen? Sabes quem é? O pantanas. Malomen é um pantanas? É. Uau! A Bisa está sempre a dizer à noite. E livrai-nos do Malomen! aí! Olha o Borax! Diz ao pai, obrigada! É o nosso Borax, para dar textura ao nosso slime do Halloween. É que mexer? Queres mexer? Lime. A cor está boa, não precisamos mais. Agora vamos começar a meter o nosso Borax, que é para meter o nosso outro ingrediente surpresa. Que é um ingrediente assustador! E vai aparecer assim um monstro! Vai agora meter a mão! Peguerinha! Já está! Agora tens que mexer bem que agora é. Cheira a O que é que cheira a boraxi? Ruxo. cheira a borax. Eu Ah, eu não disse que cheirava a <risos> Acho que tem mais um bocadinho. Tem que se mexer agora bem, filha, senão isso se vai talhar. Ah, é Uau! Que giro! Giro? É! Espera. Uai, mãe, está caindo! Está caindo aranha? Sim. Sí. É o nosso melhor slime, não é? Ah, não quero. Pera, deixa a mãe ter que mexer bem, senão. Olha o quem é? Não sei. Que fixa! Belle slime, não é? Sim! O slime sei. do Halloween tá muito bom! Olha, Olha. É assim. por aí! Eu muitos bichos! Pega! Faz, faz, os bichos! Bel? Agora vamos ver o que que tem no balão ingrediente surpresa. Vamos ver o que é. Quem vai arrebentar o balão para a gente saber quem é? é a Kika! É a Kika? Cuidado! Uau! Uh! Uh! Tantas aranhas! O nosso ingrediente especial! São muitas aranhas! Olha nas aranhas para elas não fugirem! Olha! Tantas aranhas! aranhas pai É <risos> a nossa teia de aranha de slime roxo <risos> que fixe danhas <risos> onde é estão estão todas embora de olha o barulho olha o barulho Já elas a morrer As nossas aranhas são estaladiças. Olha aí! Olha aí, mamãe. Olha aí. as aranhas, olha. Esmaga-se, parecem baratas. Vamos lá deixar para a gente continuar a matar as nossas aranhas? Vamos? Mete os óculos para a gente usar. Tchau, amigos. Olha aí balão. Olha balão. Que horror. É hum. Mete os óculos para a gente usar. Tchau. tchau. Tchau, amigos. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça do nosso like e subscrever o canal. Tchau.